Bom, agora que a gente já fechou essa parte das ferramentas de comunicação e gestão de projetos, a gente passa para conteúdos digitais, para a produção de conteúdo digital. Então a primeira coisa que você tem que fazer é que eventualmente você trabalha com manipulação de documentos, de PDF. Então PDF hoje em dia é o documento mais utilizado. A gente precisa saber como é que cria, como é que manipula. E principalmente como transforma e diminui o tamanho dele. Junta vários PDFs. A gente vai trabalhar com isso agora. Então deixa eu abrir aqui. Ó. É, tem programas que ele já converte para PDF normal, normalmente. Já é nativo da ferramenta. Mas como é que a gente faz? Eu vou usar aqui um exemplo. Eu quero fazer um, um arquivo em PDF. A primeira coisa que eu tenho que fazer... Aqui é vir no, no navegador e digitar o seguinte: Doro PDF. O Doro ele é uma impressora virtual, ou seja, é, é como se a gente instalasse uma impressora e essa impressora ele fosse uma impressora em PDF. Em vez de ele sair o papel, na impressora convencional, ele transforma aquele arquivo que a gente vai mandar imprimir em PDF. Isso lhe dá mais liberdade. Por quê? Porque você pode é, trabalhar em qualquer documento, em qualquer coisa que aceite impressão, você pode fazer e transformar aquilo ali em PDF para você guardar. Quando você bota assim, Doro PDF, o link oficial é esse aqui, ó, Doro PDF Soft Tonic. Você abre e você pode baixar ele aqui, Doro, de qualquer link daqueles. Baixou, fez o download ele vai abrir e você instala. Quando você instalar, que você por exemplo tiver no navegador, está aqui, Diego Fernandes, vou botar aqui capa PDF. Como é que eu faço para fazer a impressão ou a transformação desse arquivo que eu estou fazendo em PDF? Vou lá arquivo, imprimir. Depois que eu instalei o programa, aí eu venho aqui, ó, eu tenho a impressora Epson, eu vou escolher Doro PDF apertei aqui Doro PDF e dou OK. Ele vai perguntar onde quer salvar. Salvar eu vou botar aqui no, no Desktop como documento 2 PDF e criar. Pronto, ele já salvou o documento em PDF, certo? Então, novamente, fazer uma capazinha aqui rapidinho. Vou o nome capa, aumentar aqui o tamanho, para a gente trabalhar com isso aqui em pdf. Vou imprimir, seleciono o dobro pdf e ok. Vou botar capa e ele vai transformar para pdf. Quando eu for lá no arquivo pdf, ele está aqui com o nome capa. Vou jogar para essa parte aqui. Eu botei aqui vários PDFs para a gente ver como é que pode juntar, separar ou dividir. Então, aqui ó, tem um PDF capa e eu botei propositalmente, propositalmente esse PDF aqui ó. PDF enorme, esse PDF enorme ele tem propositalmente 16 MB. Para eu mandar isso aqui para o um e-mail fica muito ruim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui na internet e botar aqui ó, diminuir tamanho. Do PDF, eu sempre, sempre utilizo essa ferramenta aqui. Ó. Deixa eu ver. I love PDF. Essa segunda, ó. I love PDF. Clicou, selecionar arquivo ou arrastar para cá. Então eu boto ele aqui e arrasto o arquivo. Quando eu faço isso e jogo para cá, eu posso clicar aqui no botão comprimir. Clicou em comprimir, ele vai aparecer para que você faça, baixe o PDF e ele conseguiu reduzir mais de 74% do seu PDF. Então, posso baixar, ele vai baixar aqui PDF, mostrar na pasta. Então, já dá para anexar o arquivo comprimido. Lá, propriedades. Esse enorme tem 16 MB. E o comprimido, é esse aqui, tem 4 MB. Então, já diminuiu mais de 70%. E agora, como é que eu faço para juntar? Esses pdfs Eu posso fazer o seguinte Tenho vários arquivos, mas eu queria Juntá-los em um só Mesma coisa Ou eu venho aqui, ó, juntar, dividir, comprimir Juntar Pdf Cliquei em juntar Ele sele... pede para que eu Possa selecionar os arquivos Então eu venho Aqui E vou encaminhar os arquivos Para cá Aqui eu posso alterar a ordem arrastando e soltando. Como eu botei a capa aqui, eu vou querer aqui. E peço para juntar. Posso baixar o PDF combinado. E ele vai estar tá aqui. Como eu juntei todos esses arquivos, esses arquivos deram aqui o tamanho dele, 12 mega. O site juntou, ele vai ficar com 13 mega. Vamos baixar aqui. Dá uma pausa aqui. É pouco eu volto o vídeo. Pronto. Baixou aqui o arquivo. Mostrar na pasta. Ele baixou para aqui. Esse arquivo foi o arquivo junto, uma capa e todos os arquivos. Ele ficou grande porque eu juntei vários PDFs. deixa eu botar aqui renomeá-lo, eu vou botar PDF completo. Vou deixar ele aqui. E se eu vou fazer outra pasta ou só para separar aqui? Pronto, eu tenho aqueles arquivos todos é, aqui, e agora eu quero separar, ao invés de dividir. Vou lá, ao invés de dividir não, em de, vez de comprimir ou, ou juntar, dividir PDF, selecionar arquivo, ou arrasto e solto ele. PDF completo. E eu posso ó, dividir, ele dá, pede um intervalo a partir da página tal para adicionar mais intervalos. Então eu vou botar da página 1 a 300, no caso aqui 1 a 300, e de 300 a 550 outro PDF e dividir. Ele vai baixar, baixo o arquivo dividido. Ele vai numa pasta zipada. e o arquivo está dividido ó. até a página 300 e até a página 550 mas é o último teste que a gente pode fazer aqui é o seguinte depois que eu juntei tudo eu posso tentar comprimir esse pdf eu quero mandar por e-mail, se eu for mandar por e-mail o tamanho dele vai dar 13 megas então, o último teste que eu quero fazer é comprimir esse pdf para a gente ver quanto consegue de compressão com esse pdf compressão recomendada, eu vou botar aqui é menos qualidade e auto compressão para a gente ver quanto o nível de compressão que a ferramenta consegue. Feito isso. Ele conseguiu comprimir para 5 megas, ele vai, eu vou baixar aqui e está feito. Então é isso, pessoal. É, trabalhar com PDF geralmente a gente precisa fazer essa redução ou juntar esses PDFs e transformar em um arquivo só. E essa é a, a forma mais fácil. É, o site é a Love PDF e dá para a gente fazer vários trabalhos com o arquivo portátil. Valeu!